What's up, guys? Hoje estamos aqui pensando um feriado E nós vamos aproveitar o tempo que que estamos aqui Tá um pouco frio aqui nas montanhas ainda Tá bastante frio aqui nas montanhas ainda <laughs> um, Mas a gente vai fazer s'mores Oh, you love s'mores Que que é s'mores? Aí no Brasil não tem a primeira vez que eu comi foi ano passado, aqui nos Estados Unidos E eu simplesmente me apaixonei, é muito gostoso S'mores é uma combinação de chocolate Marshmallows derretidos, ok <risos> Marshmallow derretido, tipo igual dos filmes, assim, que eles põem o palitinho e colocam na fogueira uhum. E um biscoito, bolacha Não é só um bolacho é, né? é muito parecido com o que a gente tem no Brasil, que se chama bolacha maizena, que todo mundo conhece. É bem parecido, só que o deles é formato diferente, enfim, mas é quase a mesma coisa. É. E a coisa mais gostosa de tudo é uhum. que é o chocolate vai derreter, uhum. o marshmallow também vai derreter. E tudo fica uma delícia, E você, co você come como sanduíche de tudo. É, você é, faz é, um o, sanduíche. Isso é o pão, e tem um chocolate e um marshmallow dentro. É uma ciência para cozinhar. Por quê? Porque os marshmallows tipo, queimam muito fácil. Ah, tá. Então você tem que tipo queimar o ponto. No ponto exato para ficar gostoso. Né? É. Entendi, mas vocês podem tentar ir no Brasil. Vocês podem tentar com a bolacha maizena Pega é. o chocolate, pode ser Hershey's ou algum outro. Uhum. É, e mas Perdi Boa, boa. As melas a gente também tem, então. É. Então, vamos lá para o fogo mostrar o resto do processo. Vamos. Ok, gente, uh, chegamos no fogo e ela já já fez uma vez. É, os, uma os vez smores. só. É. Uh, então, você pode explicar melhor como fazer. É. Ah, mas eu não lembro, acho que você tem que, tipo, é, pegar a, a bolacha O pão do sanduíche, né? É, aí tem que colocar o chocolate Mas é muito, não é? Não Não? Poder comer um pouco antes <risos> Tá bom tá. E aí, coloca no fogo Não, primeiro você deixa isso Ah, tá bom E agora é a parte mais importante E difícil De tudo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 Tá, e agora você monte o sanduíche E aí, tenta tirar o marshmallow É Sem se lambuzar inteiro E você tem que deixar o sanduíche para, tipo, para o marshmallow derreter não, derreter O marshmallow derreter um pouco do chocolate para ficar mais... Bem gostoso É Mas eu acho que meu marshmallow não esquentou o suficiente Não? Não sei Pegou fogo, mas... <risos> é Hum. Hum. E aí? É muito bom. É muito Gente, bom. por favor, façam isso no Brito. <risos> é, Ainda mais que agora é inverno, para fazer fogueira, tudo super gostoso. Aproveitem hum. as festas de São João, vai ter bastante fogueira. Façam, ensinem pros seus amigos. O Brasil precisa ter isso. A única precisa. coisa que eu acho que seria um pouco difícil achar é... O bolacho, né? Não, mas tem bolacha maisena que é muito parecido e bolacha maisena você encontra em qualquer mercado. Parecido, mas não é a mesma coisa. Ah, mas basta, basta, a gente, façam! <risos> tá bom. E a primeira vez que você comeu s'mores, o que você achou? Hum, muito bom. Eu acho que é uma das minhas coisas preferidas nos Estados Unidos. É, tem um sabor muito diferente. diferente. Uhum. É. E... Mas é muito bom. É muito bom. é muito bom. Eu, eu simplesmente amo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês fizerem, por favor, é, deixem nos comentários o que, que vocês acharam dos s'mores. Falem se vocês gostaram, não gostaram, se deu certo, se não deu, e se dá certo com a bolacha maizena, porque eu nunca fiz, mas isso. eu imagino que vai dar certo. E é isso, gente. Ah. Boa semana para todos e tchau, tchau. tchau. Um, excuse me. Eu perdi meu número de telefone. Posso ter a sua? A gente tem essa no Brasil. Tem? Essa velha. Ah, essa é muito velha. Tá.